Olá, eu sou o Alves Bande, estarei consigo aqui no programa Conversas da Record Digital. Fique atento às nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube, Record Digital Angola.